Boa, Raul! Ah, o goleirinho veio fixo agora, esse goleirinho aí? Tem, tem gostinho que vocês dois aí. Ah, o goleiro tá foda. Machucou, saiu, deu um monte de treta. Sério, mas esse ainda tá fixo agora, do direito. o álbum, daí o álbum ficou dentro, bateu. Aquele ali. Aquele ali agarra bem, ele agarra bem. Aquele ali agarra bem. Ô, Matheus, fala, Matheus! Amanhã na casa enxadada uma minhoca, né? Ô, oh, o time de cinza tá com um a menos, tá? Uh. Ah, o acedinho é um a menos. Pô. É, né? Porra, tá louco? Ó, é eu... de ou... oh, desculpa se sair é mas eu prefiro tudo o tu pra acedir. Ó, oh, já grava aí, ó, um minuto de vídeo, é, é na hora que tu fala isso. O que? de vídeo? Está de primeira sem não se encarno, né, porra? Tô pare... Oh, pare... Aqui, eu de ver. Parecia nunca agora, bola com bola. A é é a bola. É? Meu! É. Meu! É. Meu! É. <risos> pô, bota o Lofa no lugar da Cedinho, pô! Pelo menos corre. Olha o Loft aqui! Tô brincando, a Loft? Brincadeira? O Loft, ele ficou bravo comigo. No momento, tô correndo, mas eu tô tempo. É, realmente. Pô, agora tu me deixaste triste. É, meu Deus! Magistral! Ô, Chirubá! Inacreditável! é sério isso? Magistral, magistral! O homem dos passos magistrais. O homem estrela. Bora, raça. Fica tá lá à direita. Fica é uh. lá, caralho. Porra. Oh. <risos> é. Cadê meu corpo? Não, não, não. Vou ver, é Melhor ficar fora do que jogar. Não, não. Olha aí. Olha aí. Vamos jogar sério, porra. porra. Lateral, bem. hein? Oh, a brisca, Falta, faltava cinco, né? Tá, 2 e meio de vídeo. Correu, correu! Caralho! Ei, deu um lançamento, ó, um lançamento. Dar, Mas não ó, é igual o meu, a só deu. O meu é certinho, Romão. Olha Mas o David queria fazer o meio ali. Ah, pois é, eu, eu acho, aí. acho também. Eu fa falei no início do jogo. Dá ah, pra ele chamar, pra ele te pedir pra chamar e jogar, porque vai jogar aqui. Ô, Matheus! Ô, Matheus! Ô, Matheus! Sai com a bola, tu, pô! Vira, vira, vira! Ô, isso aqui, caralho! Ó! Oh. Agora volta, pô, anda! 3 minutos e 40 minutos. Sim, sim.